Fala galera, beleza? Tô mandando aqui com mais um vídeo, dessa vez galera trazendo pra vocês Mais uma gameplay, bom rapaziada, hoje vamos estar jogando aí Ragnarok rapaziada Um jogo aí que meu irmão me indicou, me indicou aí, mano um jogo muito massa de RPG rapaziada Olha que eu não sou muito fã de RPG, tá ligado? Eu não sou muito, muito virado nesses nesse jogos aí mas rapaziada, esse Ragnarok aqui tá muito massa mano É tipo Tibia mas só que o um Tibia em 3D vamos dizer assim e rapaziada, o que se trata o que que se trata desse jogo? eu vou mostrar para vocês qual é os poderes é, Ragnarok tem é, como o próprio nome diz já Ragnarok de poder né aqui tem o um mercado mano que o mercado de armas que eu vou entrar ali a primeira eu vou mostrar para vocês a função do dos poderes é para cá deixa eu ver mano esse jogo tá incrível rapaz tá na moral o mapa é infinito mano aqui tem os inventários o negócio para tu pegar ali onde marcar o lugar tá ligado não não é aqui não mas aqui é outro lugar ali que é para você entrar ali é um tipo um, um social é um clube né para você entrar para você parte do clube é para cá o lugar que eu tenho que ir mano vou mostrar para vocês aqui Mano, o jogo é, é grande demais, tá ligado? Eu não explorei o jogo inteiro ainda. Vou fazer um vídeo expor, explorando, se vocês quiserem aí. Rapaziada, vamos entrar aqui, então. Entrando aqui. É... Vou entrar aqui, né? Nesse lugar aqui. E aqui é onde você vai escolher, rapaziada. Onde, o que você quer ser no jogo. Se você quer ser... Aqui tem as funções aqui, ó. Se você quer ser salão... Que é opa, Padoxim, turma do Justiceiro, turma do. Opa! Eu não vou saber ler esse nome aqui, mas tá muito difícil de ver, mano. Mas é esse nome aqui, ó. Aqui tem o Mago, do lado do Justiceiro tem o Mago, que eu, eu escolhi a função Mago, mano, porque eu acho que o Mago é mais da hora. Aqui, aqui é a, a equipe Arqueiro, aqui é a equipe dos Ninjas, aqui é a equipe do. Gatunos, a equipe do Gatunos e entre outros equipes aqui da turma Norvício e também tem como você ter, ser mecânico, rapaziada mecânico é o mercador, né? Pra vender mercadoria mano, muito irado, aqui ó, no negócio de mago, aqui ó Vende aqui é que é mago, calma aí, calma aí é? perdido ainda mano, o jogo é muito grande e eu tô perdido, tá ligado? aqui, beleza Ninja, magos, aqui, magos. Então, rapaziada, eu tinha que vir aqui, nesse cara aqui, nesse mago aqui, e falar com essa, com essa menina. Beleza, eu falei com ela e ela me deu as missões pra fazer, tá ligado? Que tá aqui do lado e eu vou fazer um outro vídeo fazendo só as missões, porque é demorar, tá ligado? E rapaziada, esse jogo aqui é muito difícil, mano, na moral. Eu fui tentar fazer as missões ali e não consegui fazer tudo, tá ligado? Tão difícil que é. E pra você conseguir ser mago, rapaziada, você precisa pegar level 10. Tô no level 1, sendo que eu comecei hoje. É por isso que eu tô no level 1 também. E mano, esse jogo. É... Vamos ver o que tem mais pra lá, rapaziada. Deixa eu ver. Eu vou dar uma. só por curiosidade aqui, depois eu vou fazer um vídeo explorando aqui o, bo... o negócio. Ah, ah, que da hora, velho. Que da hora, mano. Que da hora, que da hora da hora. Não sabia disso não, mano é tipo uma sala comercial, Da hora demais. Beleza, agora vamos sair a... Beleza, você escolhendo a sua turma, tá ligado? Se você quer ser, qual clube você quer ser, você ela vai te dar as missões aqui pra você, que você tem que fazer aí, entrando no clube. Claro que toda essa, todo mundo tem que cumprir quando você chega no level 10, mas depois quando você chega no, no clube ali, eles vão falar pra outro, para você fazer outro tipo de missão, pra você entrar no, no clube. E, rapaziada, aqui pra cá tem um, o que aqui, é um, aqui é o barco, será que é o barco aqui? Mano. Ah, tá, esse lugar aqui não dá pra entrar. Agora que eu lembrei. E, mano, esse jogo aqui acho que foi criado em 2002, se eu não me engano, mas eu vou estar tá co me corrigindo aí. Se eu não me engano, se tiver errado... Foi criado em 2002, mano. Ele é parecido com o Tibia, tá ligado? Não vou dizer que é igual, mas eu não sei se o Tibia... Ah, vamos vir aqui, ó. Aqui no mercado de armas. Beleza? Depois de você fazer conversar com a menina ali, tá ligado? Opa. Conversar com essa menina aqui, ó. Você vem fazer as missão, tá ligado? Ela vai tirar algumas coisas pra você pegar. Por enquanto, eu tive que pegar as porção. Que as porção, essa aqui é as porção. Que é a porção essa aqui ó, ah, não porção porção. a porção vermelha, mas até agora eu não, não achei lugar pra poder colocar, tá ligado? aqui essa menina aqui, ela vem de comprar, ela vem de porção e essa e esse, esse cara aqui deve vender alguma coisa que eu não lembro aqui ele vende ah, e o poderes, aqui ele vende poderes, né? Que a hora que você entra no cubo, você vai ter que cobrar os poderes aqui para poder tá utilizando Aqui eu acho que é es espada, né? Aqui é sapato, blusa e... as skin, né? Aqui é pra comprar as skins E rapaziada, como que você ganha é, é, o, o dinheiro, né? Tem dois, duas formas de você ganhar dinheiro nesse jogo Aqui é as espadas, né? As armas Eu já tenho uma espada é, tem duas formas de você ganhar dinheiro nesse jogo Uma é você matando os, os bichos, tá ligado? Que vai aparecendo ali no mapa E você tem que ir nesse lugar aqui, ó, pra... Pra matar, tá ligado? Eita! O foda é que não é, não é, é... um pouco complicado, que às vezes buga Beleza, saindo aqui do mercado, rapaziada, Eu caí do servidor, mano Saindo do mercado é que vou aqui é a verdureira, né? A moda onde pra você comprar as comidas que você vem comprar aqui, vai comprar cenoura, é, banana, maçã e batata doce. Que é onde você faz para comer. E também, se eu, não, eu não lembro o que é, mas tem um lugar também para tu comprar comida. Eu vou tentar achar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. o oh, caramba, bugou aqui. Ah não, aqui vai lá pro Mago, lá Negócio de Mago, o lugar é pra cá, Ô oh, caramba, boa, velho E mano, eu, eu sou iniciante aqui, tá ligado, rapaziada Eu vou explorando o jogo com vocês e vou fazendo as coisas com vocês, tá ligado Eu pensei em fazer live, mas eu acho que a galera não vai conhecer muito o jogo, então não vai ter graça Aqui, ó, achei é aqui Opa Tem que pegar essa placa aqui, não Já tinha pegado Beleza Eu vou fazer as missão Ô oh, caramba Aí, padrão, aqui eu acho que é lá pra ir lá na, ou, ou aqui, é um cubo, sei, é, aqui é algum cubre, não sei, é, aqui é a batalha contra, ah não, aqui é pra batalhar, sai fora eu, hein, beleza, mas não é nesse lugar que eu quero vir, rapaziada, eu quero vir pra cá, também não, é, vou sair daqui que não é aqui, não é meu lugar não, rapaziada, senão eu vou acabar morrendo Claro que você, tipo, se tu morrer tu revive né, mas algo, acho que tu acaba perdendo um pouco de item não sei como é que funciona, e padrão, e aqui, ah, tem também, tem uns bonequinhos aí que tem uns deixa eu mostrar pra vocês, esses bonequinhos aqui é que tem essas, essas, esse emblema aqui em cima, que é pra você fazer as missão, tá ligado é, ele vai falar pra você fazer o que que tem pra fazer de missão Pô, tem um cara aqui. E também tem uns caras também. Tem uns caras também que. Que às vezes eles morrem, tá ligado? E eles pedem ajuda aí pra. Você tá podendo chamar um. Uma um enfermeira aí. Aqui é onde você é o clube dos ninjas, né? Pra você ser ninja. Aí tem os clube, o clube deles aqui, ó. Achei é pra cá o. Ah. É... Não, não é pra cá não, também não é pra cá não. Mano, me perdi, velho. Agora eu me perdi onde que era o negócio do restaurante lá. Bagulho é grande. Ah não, entrei de novo. Aí, padrão. Mano. É muito irado esse jogo, tá ligado? Rapaziada, isso aqui é muito difícil, tá ligado? Pra eu aprender alguma coisa que vai demorar um. Tipo, pra aprender a bater essas coisas, vai demorar um pouquinho, tá ligado? Então tem um jogo que tem que ter bastante paciência. Pra você conseguir aprender as coisas. Você não vai aprender uma hora pra outra, tá ligado? Deixa eu ver se é pra cá Não, pra cá é aquele negócio mano. Né? Negócio lá, então deve ser pra baixo Deve ser pra cá, para pra baixo Mano, se pá, eu achei aqui, tá ligado? Só não fui no lugar certo Ah, não, aqui, ó, agora sim Agora, agora, agora eu lembrei, rapaziada É pra cá, ó, cá, para cá Aqui é o restaurante, rapaziada Aqui é um restaurante, aqui Você vem aqui, ó, Eu clica nesse cara aqui, ó Nesse cozinheiro aqui Aí vai pedir as comidas, tá ligado? Se você quer comida de entrega ou comida que você pode caçar. É muito louco mesmo. Ó, prefiro pedir comida pronta. Sim, é, me ensina tudo. É, me ensina tudo. Próximo, próximo. Vamos te responder tudo que com o nosso tempero especial. É, os benefícios de cozinha benefício de cozinha, o auto cozinhar traz dois benefícios importantes, primeiro são os bônus de atributos certos rangos podem aumentar temporariamente a sua força e parar essa aí eu não sei não é? desempenho da sua habilidade no foco e os bônus de atributos podem ser em alto tá beleza, eu quero saber Beleza, passar aqui se não vou ficar muito tempo e, rapaziada, porque que eu, é, o A habilidade do mago é pedra, fogo e água, tá ligado? Então é bem massa Eu vou aprender essas três habilidades Também tem mais uma habilidade ali que eu não lembro qual que é Era habilidade, depois eu tenho que ver aí Mas depois no próximo vídeo aí Eu posso estar tá falando pra vocês Rapaziada, isso foi o vídeo aí Foi mais pra vocês conhecer o Ragnarok aí Eu fiz uma enquete aí no canal é, se vocês queriam um vídeo de Ragnarok é, eu botei sim é, eu quero e não, não quero e é, não, não conheço o jogo e tenho curiosidade, eu vou considerar essa curiosidade aí que as rapaziadas querem saber sobre como que é o jogo rapaziada, é um jogo bem difícil bem demorado, então não, não sei se a maioria vai gostar, mas eu achei a maioria vai gostar da história que se trata do boneco eu acho que eu posso fazer até uma série também eu posso pedir para um amigo meu tá jogando comigo aí para tá interpretando a série aí se vocês gostarem, dá para fazer muita coisa nesse jogo dá para fazer várias séries também então deixa o like aí vamos tentar aí ó, pegar um vamos ver uns 20... 22 likes aí eu trago uma... Uma... uma um próximo vídeo aí e quando é... E comenta aí se vocês querem a série desse jogo aí. Comenta aí. Quero a série. É isso aí, rapaziada. Tô indo embora. Deixa o like aí. Fui.